O primeiro aqui, o de software, que é o mais comum, como eu disse, né? A gente tem muitas oportunidades para este tipo de arquiteto aqui. É, esse aqui é um arquiteto que ele tem um foco maior em um produto. Ele é chamado para resolver os problemas de um produto, para desenhar um produto, é, trabalhar em cima de um, de um projeto ali, mas é mais focado em um produto. Tá? Ah, pode trabalhar com mais de um produto? Pode é comum inclusive mas o, o foco originalmente dele é em um produto é na concepção de um software tudo bem de uma aplicação e neste contexto né, o arquiteto ele entra para ajudar também com a visão mais próxima ali do do código tá então esse arquiteto tipicamente ele tem literalmente a visão né do, do, do software que vai rodar da aplicação que vai ser criada né e depois utilizada pelo usuário então ele tem uma proximidade muito próxima do time técnico, dos desenvolvedores. E é por isso que normalmente esse tipo de arquiteto precisa ter uma stack tecnológica. Ele precisa, por exemplo, ser um arquiteto que conhece do mundo .NET, ou do mundo Node, ou do mundo Java, ou do mundo Go, ou do mundo Rust. Ele precisa ter uma stack, tá bom? Tipicamente ele. Ele tem ali uma, uma, um conjunto de tecnologias, né, da sua preferência, que ele trabalha mais ativamente. Ele se aprofunda, ele estuda, e tudo bem dele conhecer, como nós falamos, né, mais alto nível, outras tecnologias. Mas, tipicamente, ele tem é, um foco maior, né, tem uma stack de domínio, beleza? Bom, esse arquiteto aqui, ele trabalha com padrões, práticas, abordagens, então... Ele é a figura, por exemplo, que vai falar, ah, vamos trabalhar com o padrão de projetos do Goff, eh, as boas práticas de programação, os de Solid, de Clean Architecture, eh, padrões de microservices ali, tá? Ele é, o, é a figura que vai trazer esses, esses padrões, essas práticas. É ele que vai falar se nós vamos trabalhar com DDD ou não, tudo bem? Então, é a figura que, que pensa muito próximo ali do código ele vai trazer né práticas de testes unitários você vai trabalhar com TDD BDD né ou não só no finalzinho vai fazer algum tipo de teste então é, é um arquiteto muito técnico e muito próximo do mundo do código então este é o arquiteto mais comum e consequentemente o que tem mais oportunidades no mercado beleza bom é, como eu já disse, né, ele é mais próximo do time de desenvolvimento E tem um pontinho que faltou falar aqui Que tipicamente ele lidera os times técnicos Então ele está à frente dos times técnicos Com a grande frequência, tá? o arquiteto faz isso Ele vai lá e puxa né, como referência técnica dos demais membros do time uh, é, e dar os direcionamentos né então como ele já foi a pessoa que desenhou a solução ele também acaba naturalmente conseguindo né é, explicar para os desenvolvedores como codificar o que codificar o padrão que vai ser aplicado então essa essa liderança naturalmente é conquistada tudo bem bem e para fechar eu já havia falado que ele conhece uma stack tecnológica mas aqui nesse caso Faltou a gente complementar dizendo que ele também direciona os pacotes, os melhores pacotes, uh, os frameworks dentro daquele universo tecnológico. É, isso aqui pode se confundir um pouquinho com o arquiteto especialista que nós vamos falar, mas o grande ponto aqui é que é muito comum, tá? Então nós colocamos é, dessa forma, nós segmentamos dessa forma, mas é muito comum que o arquiteto de software isso eu tô falando de dia a dia, tá? De mercado, mundo real. Ele tipicamente tem essa missão, tá? De também falar, pô, o pacote o melhor pacote é esse aqui, o melhor framework é esse aqui. Ele é bem técnico, ele realmente cai muito para dentro do universo dos desenvolvedores, tá? E nesse contexto muitas vezes ele até mesmo entra ali no time para desenvolver junto, tá bom? Embora, né, seja algo que não é o papel do arquiteto. O arquiteto ele não é um desenvolvedor, então ele tem outros objetivos, outras missões que se ele não faz o projeto fica desfalcado depois, ok? Então o papel é um pouquinho diferente. Ele pode colocar a mão no código e experimentar um pouquinho do que ele está desenhando e definindo para o time, né? participar junto com o time? Pode sim, mas tipicamente isso acaba descobrindo as outras atribuições que ele tem, né? Acabam ficando é, sem ninguém executar e isso pode ser um grande problema para a maioria das aplicações.